Oi, gente, tudo bem? Aqui de novo, Érica Caramelo, direto da GDC em São Francisco. Do meu lado, Diogo César, diretor criativo da Pico Studios. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Érica, você? Tudo é. jóia. Legal estar aqui no Sanguinta tá... Games na Não GDC, é... ver Brasilzão aqui, aqui Se né? encontrar aqui, né, depois de tanto tempo, né? Exato. Quem sabe agora no próximo BIG também, né? A gente Sim, se encontra certeza. novamente. Exato. E aí, Diu? Como é que está sendo o trabalho aí esses dias aqui na área business da GDC? Tá sendo ótimo. A gente veio esse ano com três pessoas. Estou é, aqui com o nosso CEO e o nosso head de tecnologia. A gente tem vindo praticamente todo ano na GDC. É, ver o que tá rolando, eu foco muito em assistir as palestras para ter insights sobre, né, que possa, que possa melhorar o nosso trabalho, que pode levar algum insight diferente pra gente. E claro, ver a feira, ver o que tá rolando, sentir, né, o, o, o pulso da, da indústria de games para onde está indo, né? a gente tá vendo muito esse ano é, ferramentas para você fazer teu jogo com facilidade, né, e, e essa revolução de AI que recentemente também... É, chegou no nosso dia-a-dia -dia e com certeza vai ter impacto e a gente já vê na GDC um pouquinho disso acontecendo então é sempre bom estar aqui é, trazer time para respirar mercado de games, né, a Pipa como uma empresa um pouco mais de nicho, ao fazer jogo de bingo é importante que a gente também esteja aqui é, fazendo parte da comunidade do que a gente faz, né, e... Uhum. e, e levando isso de volta para o escritório e poder estar é, tá compartilhando os conhecimentos com o nosso time Maravilhoso! Como é que é a receptividade de um gênero tão específico no exterior? Como é que você vem enxergando isso? É... Ótima <risos> pergunta! As pessoas costumam ficar curiosas, né? Especialmente quando eu conto o caso do Praia Bingo, porque nem todo mundo sabe que o Praia Bingo existe, o tamanho que o Praia Bingo tem, a relevância que ele tem é, para o mercado de games do Brasil, né? A Pipa é uma empresa é uma empresa relativamente grande, né? Que, que de novo, faz parte disso, então... A gente, geralmente, é recebido com bastante curiosidade de quem está aqui fazendo é, jogos é, né, que, que as pessoas estão acostumadas a ver ou, ou, ou ter expectativa. Então, geralmente é isso, é uma, é uma recepção de, ah, como assim jogo de bingo? Ah, que legal! esse você quanto case, as pessoas começam a perceber que jogo é jogo, né? E, e aí a gente acaba sendo integrado também né, na, na comunidade dessa forma jogos para plataformas móveis cresceram assustadoramente, Sim. inclusive na preferência dos jogadores, né? A Pesquisa Game Brasil vem indicando muito isso, então é um nicho certeiro. Certeiríssimo, a gente está nisso desde 2012, né, então a gente puxou muito isso, a gente está muito especializado também, né, em... Hum em como fazer isso funcionar né, como uma empresa que né, tem que manter a luz acesa, querendo ou não. A gente sonha em fazer os nossos jogos e todo mundo está aqui né, nessa, é, nessa busca. Mas essa parte é chata, mas é importante, né, de fazer isso dar certo e viabilizar para você poder fazer mais jogos e continuar se desenvolvendo. Totalmente. Obrigada, Diego César. Foi um meu, prazer revê-lo. E aí a gente continua durante essa semana com mais entrevistas, mais, mais conteúdo aí para o pessoal do Drops de Jogos. Até mais, gente. Tchau, tchau.